Vamos pegar aqui o meu. VAMO DETONAR ESSA PORRA! Vai lá pra fora ou crazy? Hã? Ah, vou ficar lá fora? Não, fica aqui. E eu... Cuidado que eles podem estourar o teto com C4 e varar a gente. Pode crer, tô ligado. Cadê? Cadê os Jäger? Os Jäger tá muito perto ali, acho. Tem algum acha. burro só que se usa resto. Ó, já estão atirando no teto. Quem atirou no teto? Ah, o inimigo tem a de... Eu fui assim. Ah, tá. Fui eu. Né? Oh, tem um, um drone aqui do caralho. Ó, oh, acertaram o já, hein? Cuidado, não, não atira mais. Ai, Luza! Achou sim, acabou de achar. Olha o povo aqui por hein? Pô, mano, tem muita gente é. no lugar só, véi. É, vem acha. Mas ninguém vai jogar uma bomba aqui e vai, vai morrer todo mundo. Aparece meu SUS, assim, todo mundo. Opa, quem quebrou aqui? Cuidado, cuidado! Aonde? Ah, ah, só fica, ah, um olhando, um só fica um olhando, só fica um olhando. Augusto é, tá olhando, Augusto tá olhando. Ô, vou... oh, gente... oh, mano, oh, pula esse escudo aí, fica mirado na porta ali, ó. Aham. Uh -huh. Eu tô mirado aqui, ó. Oh, oh. Oh. Aqui, é, abri é, é, é, a minha, é abri a minha, abri a minha. Porra. Ah, morri, cara, tem Might, entrou com tudo ali. Puta que pariu, velho. Deixa ele avançar, deixa ele avançar, né. Cara, cara, cara. Do lado, do lado, do lado. um inimigo Boa galera. É Bora! Aqui tá. Aqui tem. Dá pra ter mais tá ali, ó. Ô mano, vou matar é a sua cabeça, mano. Cara, eu tô com a sensibilidade do, do jogo aqui, eu mudei, mano. Tô doidão aqui, cara. E aí, galera? E aí? Aí, ah mano, os tocaram reforço nas duas torres. Aí, Vai, vai, vai, eu Aí, Nossa Vamos entrar, vamos entrar, vamos entrar Eita porra, quase que eu morro Morre, Eu tinha visão, eu tinha visão do refém Tô desbloqueando me matou Caralho, munição tá, tá baixado não, tá na se esquerda, se tá foda. na esquerda, ô Só tem uma. É. Tá na pá. esquerda. Sai, sai, sai, sai! Não? Ah. Vai é da puta, um Sai, meu pobre! Corre que eu vou dando cobertura. Vai! Vai, João! Vai, João! Filha da puta! Boa! Corre, caralho! Eu vim pra caralho, os malucos, mano. Não. Só pouquinho aqui... Pronto, cadê? Cadê o refém? Ah, por aqui, ó. Ó, tem, tem colete aqui, galera, ainda. Já caíram na minha armadilha, já, hein? Aí, boa, Bateia. Lucas pegou. Nossa, velho. A armadilha... O negócio do pulso é de dom... É Endomando. É? Ele começou a marcar o cara. Mandaram o carro. Tá tudo bem até agora? Protegendo aqui, então o inimigo tem a naquilo, então refém. vou proteger. Ó, ó o droninho, ó o droninho de filho da puta. É, tem escudo, tem escudo. É essa merda aí. Ai, fodeu. Ai, caralho, é, fodeu, é, fodeu, fodeu, fodeu. Nossa, trancar um aqui. Filha da puta. Caralho, porra. eu tô 180 graus aqui, que É escudo onde se vocês estão atirando? Matei, é, matei escudo, matei escudo. Tá frio pra porra aí, é isso aqui. Oh, eu tinha Eu tinha C4, era só falar o que que era, eu jogava no Ae, boa, boa. boa porra, boa. morrei, ó. Nossa, eu não vou dos mano. É curtindo. Curtiu? Ae, Albus. cara o primeiro jogou um tudo mano. E o cara caiu na patreta. aí eu dois, dois. Legal. É fácil que eu tenho o sensor do coração, deve começar a enxergar. Que equipe do caralho, mano. Ó. Duas vitórias. Vamos, mais uma? Vamos, vamos, vamos.